Sabe aquele aplicativo que você usa todo dia no seu smartphone? E aquele sistema de banco de dados essencial para o seu trabalho? Essas são algumas das inúmeras ferramentas que o Bacharel em Ciência da Computação desenvolve para facilitar a vida das pessoas. No IEF Sul de Minas, o Bacharelado em Ciência da Computação ensina o estudante a desenvolver aplicativos e sistemas. Ele é preparado a gerenciar redes e resolver problemas com tecnologia. As aulas teóricas e práticas acontecem em modernos laboratórios. O mercado de trabalho é diversificado. O profissional pode atuar em empresas prestadoras de serviço, laboratórios e centros de pesquisa e nos próprios negócios. Quer saber mais sobre o bacharelado em ciência da computação? Então acesse portal.ifsudminas.edu.br.